Bom dia, oração do dia com o Bujaque, seja muito bem-vindo, eu me chamo Guilherme Bujaque e todos os dias, pela graça do Senhor Jesus, durante todos os dias da semana que passou, agradecemos ao Senhor a oportunidade de termos oração todos os dias e pedimos ao Senhor graça para podermos também, durante toda essa próxima semana, às 7 horas da manhã, orarmos e lermos as escrituras juntos. Se você está assistindo pelo YouTube, peço a gentileza de você se inscrever no nosso canal. A nossa intenção não é ser o famosinho da internet, a nossa intenção é chegar ao maior número possível de pessoas para formarmos uma grande comunidade de leitores e de pessoas que oram todos os dias mantendo essas duas disciplinas bíblicas em dia. A leitura compartilhada é um momento devocional que eu gostaria de, compa de acompanhar acompanhar e dividir com você a caminhada com Jesus. Para isso, divido com você esse tempo de oração e leitura bíblica para que de alguma forma possa te ajudar, porque tem me ajudado bastante a manter a disciplina de oração e também a disciplina de leitura bíblica todos os dias. Eu estou usando a Bíblia 365, na versão NVT, e nela você tem um texto do antigo e um texto novo, um salmo e um provérbio, um provérbio, um capítulo ou um trecho de provérbios, para ler todos os dias. Leitura compartilhada é um momento devocional. Bom, é isso, é a nossa intenção aqui. Os materiais que nós estamos utilizando nesse vídeo, você pode ver no link da descrição do nosso, do nosso vídeo no YouTube, é a Bíblia NVT, a, que pode, você pode adquirir ela de forma física, se quiser adquirir, claro, e também virtual ou o e-book. Se você chegou até aqui e está conosco acompanhando a leitura bíblica todos os dias, deixa eu te pedir um favor ou te pedir alguma... <risos> favor é... <risos> é terrível. Deixa eu te pedir algo muito importante então. Olha, nós temos uma lista de, de, de distribuição de, de estudos bíblicos, que preparo durante a semana, com, pode ser vídeo, PDF, alguma, algumas às vezes vídeo, PDF e áudio, material para edificação da igreja, e se você quiser receber, o link está na descrição do vídeo, tem também o nosso canal no Telegram, onde nós colocamos todo o nosso conteúdo, tudo aquilo que nós produzimos, nós colocamos lá no canal. Por quê? Porque é o melhor lugar para buscar... O, melhor lugar, o Telegram é muito melhor do que o WhatsApp, ponto. É, se você quiser ir lá, dá uma olhadinha, vai ajudar bastante também. Se quiser conversar, tem o um link na descrição do vídeo com o link que vai direto para o meu WhatsApp. É isso. Vamos à leitura bíblica então do dia depois para nós orarmos? Então vamos lá. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos conseguindo fazer a transmissão também no domingo. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Seguimos então. Lucas capítulo 10, o verso 38, ao capítulo 11, verso 13. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher, chamada Marta, os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus Muitos afazeres. Foi, foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Tema que nós falamos ontem no PG. É, PG é o pequeno grupo que nós fazemos todos os sábados às 16 horas. O link também está na descrição do vídeo. No verso 41, então, diz, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa em se quieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar quando um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, aos discípulos dele. E Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome; vem o teu reino; Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tem nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família e eu já estávamos deitados, não posso ajudá-lo. E eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, <risos> ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Vocês que são pais respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhes pedir um ovo, você lhes dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Glórias ao Senhor Jesus por esse tempo, glórias ao Senhor Jesus por este momento de leitura bíblica. Isso é muito importante para a edificação da sua igreja e para a edificação do, para a edificação do povo de Deus por meio da sua palavra. A palavra do Senhor nos santifica, a palavra do Senhor nos purifica e nos prepara para o dia a dia. Como eu venho dizendo ao longo da semana, estudar a Bíblia na leitura diária, ela nem sempre é favorável porque nós temos vários quadros e às vezes não dá para explicar todos os quadros aqui pela manhã. Por isso eu insisto que você não apenas tenha este momento, mas insista com os momentos também na sua casa para enxergar todos os outros quadros que temos nas passagens bíblicas selecionadas pela Bíblia 365, versão NVT da editora Mundo Cristão. O que temos aqui, é, que temos aqui são duas cenas é, em que Jesus está na casa de Marta e de Maria, e Marta, muito ocupada com seus afazeres, e Maria é, ouvindo e se deleitando com o Senhor. Um comentarista bíblico disse que Marta não estava é, desalienada de Jesus ou não se importando com a presença de Jesus, se importando mais com a presença da casa, não. Na verdade, ela estava preparando um grande banquete, uma grande recepção, um grande momento, uma grande apoteose para a presença de Jesus, porque Jesus era muito querido dessa família. O que o comentarista disse é que Marta estava preparando... Um, uma situação um, um momento para além do necessário para além do necessário Maria já estava com aquilo que era necessário ela não estava ela não estava tentando enfeitar muito o momento era isso que o era isso que o, é isso que o comentarista bíblico diz aqui a respeito desta passagem apenas uma coisa é necessária não muitas coisas apenas uma coisa é necessária e talvez nós não sabemos o que é essa coisa. Talvez essa coisa seja um copo d'água, se está ao lado de Jesus. O que muitas vezes nós fazemos é criarmos situações tão, tão apoteóticas, tão grandiosas para as coisas tão simples como, por exemplo, a oração. Eu vejo, às vezes, uma tentativa de muitos irmãos e de muitas irmãs em manterem a vida de oração, a vida com Jesus, e tentam incrementá-la de uma forma tão complicada tão, tão dolorosa, e às vezes é o mais simples, às vezes é você desligar o seu celular por alguns minutos, por alguns instantes, sair do local, de, do local onde você está trabalhando por alguns instantes, você pode fazer isso, claro, e refletir, e orar com o Senhor, e falar com o Senhor, às vezes você quer ir para um monte, você quer... Criar situações tão espetaculosas, tem que ter um momento, tem que ser sofrido, tem que ser às três horas da manhã, nada contra quem um, ora às três horas da manhã, ou tem que ser extremamente em dias de muito, muita complicação, tem que gerar algum tipo de dor, no pain, no gain, é o que dizem, né? Sem dor, sem ganho. Não, às vezes é uma coisa só necessária, só você desligar o celular por alguns instantes e orar, e falar com o Senhor. O outro quadro são os discípulos perguntando para Jesus como é que se ora. Jesus ensina então uma oração e ele diz que a insistência, a insistência não é um requisito para que Deus possa te ouvir. Talvez às vezes a gente olhe esse texto e pense: nós, então para conseguir alguma coisa de Deus basta ficar ali importunando? Não. Não é o que pede, o que você pede é para quem você pede. A insistência não é no que você está pedindo. A insistência é onde, ou o um local, aonde o local que você está indo pedir. A casa é de um amigo. É o pai. É para quem você está pedindo. Estou pedindo para um amigo, estou pedindo para um pai. E ele vai atender. Porque a insistência é com quem, a quem você pede, não o que você pede. Porque às vezes o que você está pedindo é mal e você não vai receber. Tiago 4 fala isso. Mas você vai... Você tem que insistir é no local onde você está pedindo, para quem você está pedindo, não onde você está pedindo. Aliás, não o que você está pedindo, mas a quem você está pedindo. Isso é é o importante. Então vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos todos aqui em nome do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra e dele é, recebendo aprendizado neste domingo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Oramos e lembramos de todas as pessoas que estão passando por dificuldades agora neste momento. Se você é uma dessas pessoas, se você quer deixar o seu pedido de oração nos comentários, pode deixar, não tem problema. Se você acha que o seu pedido de oração ele não convém ser notificado de forma pública, os links para você conversar comigo, os directs estão aí à sua disposição. Pode conversar comigo, manda o seu pedido de oração pelo chat ou para qualquer outro local que nós nos colocaremos em oração em outro momento por você também, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua infinita bondade para conosco. Obrigado pelo seu carinho, de, de sempre, a sua maneira sempre carinhosa, gloriosa, de nos receber, para receber os nossos pedidos de oração. Obrigado, Jesus. Obrigado. É sinceramente muito obrigado, porque... Quantas e quantas vezes nós nos sentimos é, desprezados, porque as pessoas já não querem mais ouvir os nossos pedidos de oração, não querem ouvir as nossas as nossas reclamações. O Senhor nunca, nunca rechaça um filho teu que vai à tua busca em teu nome diante do Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui batendo a porta outra vez, para sermos recebidos pelo Senhor. Talvez os pedidos que nós estamos trazendo diante do Senhor não são pedidos que deveriam ser tragos, trazidos diante do Senhor. Estão aqui. Nem sei se são bons, nem sei se convêm, mas estão todos aqui. Precisamos muito do Teu Espírito. O Senhor diz pela Tua Palavra que todos aqueles que pedem o Teu Espírito receberão. Nós pedimos orientação ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajude nesta oração. Para ao chegarmos diante do nosso Pai, nós venhamos apresentar os pedidos que serão atendidos, porque pedimos segundo a Tua vontade. Não segundo a nossa vontade, nem segundo o nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso, ele é tramposo, ele tem desejos cruéis, ele é ruim. Mas em nome de Jesus, eu quero muito agradecer o Senhor, porque o Senhor nos recebe. Por isso, trazemos o nosso, na nossa cesta de pedidos de oração, outra vez, irmãos e irmãs que estão passando por problemas financeiros, irmãos e irmãs que estão passando por problemas econômicos, irmãos e irmãs que estão agora desesperados porque se tornaram viúvos ou viúvas, órfãos, por conta do Covid. Oh, Deus! E tantos aqueles que estão agora lutando nas enfermarias, os profissionais de saúde que estão esgotados, te pedimos pelos irmãos e pelas irmãs que estão ali, Senhor, entre uma administração do seu trabalho, estão no quarto orando pelos pacientes que estão enfermos, pelos seus familiares. Oh, Deus, te pedimos em nome de Jesus, repreende esse espírito de cegueira que cega, esse espírito que cega alguns dos nossos irmãos, são tão irresponsáveis. Oh Deus, tem misericórdia. Daqueles que estão agindo de forma irresponsável. Mantendo as suas, as, suas, as suas igrejas em risco. A igreja, o povo, a comunidade em risco. Porque são teimosos. Porque são teimosos. Porque são birrentos. Acham que estão fazendo uma grande coisa em nome do Senhor, mas são instrumentos da morte, são instrumentos da morte, Senhor, ó oh Deus, tem misericórdia. Hoje, o domingo da ressurreição, em que a igreja cristã no mundo todo comemora a ressurreição do Cristo, nós damos glórias ao Senhor, porque a morte foi vencida. Nós não podemos nos tornar agentes da morte, mas agentes daquele que trouxe vida, daquele que venceu a morte. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse dia. Peço pelos pais e mães que agora estão lutando para manter as suas contas em dia. Por aqueles que, Senhor, que estão nos campos, nos campos de, em missão, como eu e outros irmãos e irmãs que estão espalhados por todo esse planeta, Senhor, levando mensagem de paz, que estão assustados com a taxa de câmbio, que estão assustados, Senhor, com as... Com as com o abandono e o esquecimento da igreja em relação a eles. Traz paz, Senhor. Precisamos da Tua paz. Precisamos que o Senhor nos console. Precisamos que o Senhor envie recursos, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos, envia, Senhor. Eu sei que às vezes o dinheiro está guardado na mão do irmão que recebeu a orientação do Senhor, mas ele teimosamente ainda segura os recursos. Nós sabemos que o Senhor pode usar o peixe. Sabemos que o Senhor pode usar o ímpio. Sabemos que o Senhor pode usar o que o Senhor quiser, para que não falte o recurso. Mas, Senhor, nós queremos muito que seja a igreja do Senhor quem envia o recurso, porque é muito bom, é muito bom para quem envia, é muito bom para quem recebe, quando recebe o recurso vindo do Senhor por meio da tua igreja. Oh, Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Amém, amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Não se esqueça dos missionários que estão no campo missionário. Há irmãos que estão no sertão do Brasil, há irmãos que estão entre os ribeirinhos, há irmãos que estão nos grandes centros, há irmãos que estão trabalhando nos centros de recuperação nas grandes cidades, há irmãos que, irmãs que estão espalhados na África, na Ásia, na Oceania, na Europa e nas Américas. Não esqueça daqueles que estão fora de suas casas, cuidando de pessoas, em outros, outros pontos desse planeta. Não esqueça, não esqueça de orar, não esqueça de colocar no seu planejamento para nesse um, mês de abril uma oferta aos missionários. Nós que fazemos esse apelo aqui, não esqueçam dos missionários, não esqueçam. Nós precisamos muito da sua oração, precisamos muito do seu carinho e precisamos que você também planeje melhor as suas finanças. Não é o valor que você envia. Nós, aquela ideia de que ah, eu vou enviar, é muito pouco, nunca é pouco. O gesto é o que importa. Se você tem cinco pães e dois peixes, os cinco pães e dois peixes, envio o que você pode para a obra missionária, ok? Deus te abençoe muitíssimo e que o Senhor te abençoe nesse domingo e se o Senhor nos permitir, nós voltamos amanhã para a nossa oração diária. Um ótimo dia e uma ótima... Um ótimo final de feriado para todos que estão em casa, usando máscara e lavando as mãos constantemente. Deus os abençoe.